Tem dias que a gente acorda meio pensativo, né? Pensando em problema, assim Aliás, eu nem gosto muito dessa palavra problema Porque problema é problema, né? Eu gosto mais da palavra desafio Então, tem dias que a gente pensa mais nos desafios da vida Mas será que eles têm tanta importância assim? para tomar o nosso tempo, a nossa energia, e ao invés de viver e observar a realidade que está à nossa volta a gente fica aqui, pensando nos desafios Gente, bom dia! E eu já vou falar mais sobre isso Nossos desafios da vida. Eu também. Tem dia que penso mais: ah, como é que eu vou resolver tal coisa? Ah, eu tenho que ir ao banco e falar com a gerente e tal, e fico pensando: às vezes eu tenho uma lista imensa de coisas para fazer e fico organizando ali minha lista de coisas, ou, ou pensando nas minhas filhas, ou pensando em alguém, e, e me ocupa um tempo, uma energia mental. E eu sei que isso não é só meu. Isso é próprio do ser humano. Nós todos fazemos isso. Então eu fiquei pensando aqui em alguma forma da gente se tocar, da gente cair na real de novo de quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você? E que importância têm estes desafios diante de tudo o que há? Então vamos lá. Eu quero que você me acompanhe em um raciocínio muito simples Se você quiser, feche os olhos para me acompanhar Então pense você no seu corpo Esse corpo que você tem é praticamente um universo Um universo povoado de 13 trilhões de células Lembra lá da sua aula de biologia algum dia? Uma célula, né? Ela tem aquela parede celular em volta, tem um núcleo e tem um monte de órgãozinhos, né? Que ajudam a célula a funcionar. Imagine o seu corpo como um universo habitado por 13 trilhões destes organismos. Agora, vai mais fundo, lá dentro do seu corpo e pegue uma só célula uma só desse jeito que eu descrevi com a parede, o núcleo e os órgãos dentro dela Cada célula é praticamente um universo porque dentro de cada célula existem 13 trilhões de átomos. Lembra do átomo? Aquela partículazinha, né? Com um núcleo, né? com um centro feito de prótons e nêutrons. E em volta, rodando em volta desse, desse centro, os elétrons com muito espaço entre um e outro. Hoje em dia, já sabemos que um átomo é 99,99% ,99 espaço Então, volta lá para a sua célula Dentro de cada uma, 13 trilhões de átomos Sendo cada átomo 99,99% ,99 espaço Quem nós somos então, se não esse espaço? E tudo o que a gente pensa que é, é apenas uma ilusão, uma impressão de solidez e de matéria que é só espaço. E agora, se você ainda tiver com seus olhos fechados, vamos nos transportar para cima como se a gente fosse voar para o espaço e você olha para baixo e vê o planeta Terra e você vai mais longe e você vê o Sistema Solar o Sol e os planetas girando em volta quanto espaço e você vê mais de longe ainda e percebe a nossa galáxia a Via Láctea cheia de pontinhos, mas, na maioria, espaço. E a gente olha mais de longe ainda e vê milhares, talvez bilhões de galáxias, pontinhos de luz e espaço. Assim. Se a gente vai para dentro de si mesmo, nós somos espaço. E se a gente vai para longe para fora, nós somos espaço também. E aí, diante de tudo isso, o que são os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas historinhas? Alguém da família? O filho? O banco? A conta para pagar? O que é tudo isso? um monte de espaço <risos> e uma historinha minúscula, ínfima, insignificante, dentro dele. Quando eu penso tudo isso, os meus problemas, desafios, perdem totalmente o significado. E o que vale a pena é observar a vida. E parece que nos vive mais do que a gente vive a vida A vida nos vive E a gente está aqui fazendo o quê? Se não aprendendo a ser feliz E ver a maravilha que é toda essa ilusão Que a gente tenha um sonho nessa ilusão muito lindo que a gente saia de qualquer pesadelo, porque não vale a pena, é insignificante. Que a gente viva apenas um sonho muito lindo. E é isso que eu te desejo para esse fim de semana, para sua semana. Um lindo sonho de vida. E se você está curtindo aqui nosso canal, nosso Papo do Bem, Assine o nosso canal, acione o sininho de notificação. Dê um gostei aqui no vídeo, um comentário para mim. E para você, um beijo!